Oi galera, Eu sou o Thiago Pará, secretário-geral da UNE, militante do Levante Popular da Juventude. Estamos aqui na concentração já para um o grande ato Fora Cunha em Brasília. Já tem cerca de 4 mil estudantes secundaristas a caminho chegando aqui para se reunir com os demais movimentos sociais. E a gente vai seguir para o Congresso Nacional e tá Fora Cunha e vai esse corrupto, esse canalha, esse bandido que tem enfrentado a vida do povo brasileiro. Estamos na luta!